Olá, pessoal. O tema dessa aula é algoritmos, ok? Então, vamos comentar um pouquinho sobre algoritmos preparando para o nosso próximo conteúdo que é o SciLab. Então, a gente para poder manusear o SciLab, a gente precisa entender um pouquinho de algoritmos, tá? Então, acompanha aí. Então, eu estou com o um material, eu vou comentar alguns pontos que eu destaquei. Aqui essa é uma apostila do professor Roberto Viures e é da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. É uma apostila, um material bem interessante, bem completo. Que eu vou disponibilizar para vocês no nosso ambiente de aprendizagem, ambiente de virtual. E, e aí eu vou comentar alguns pontos aqui, falar de forma geral sobre algoritmos voltado para o que a gente precisa que é o, o SciLab que é uma plataforma bem voltada para matemática, né, para cálculo tá bom? Então vamos lá no próximo tópico na nossa próxima semana eu vou falar um pouco mais sobre o SciLab então aqui no material logo tem depois do índice temos uma introdução mas eu vou chegar aqui direto no conceito do que é algoritmo tá? O que é algoritmo então de acordo com um autor aqui que é uma abordagem que nós vamos usar que é uma que eu já conhecia que diz o seguinte, um, que algoritmo é um procedimento consistindo de um conjunto finito de regras não ambíguas que especificam uma sequência finita de operações necessárias à solução de um problema ou realização de uma tarefa. Eu chamo muito a atenção aqui para que é, é um procedimento composto por um conjunto finito de regras um conjunto finito de regras e que se, são sequenciais, ou seja, um conjunto de regras sequenciais que vão realizar uma determinada tarefa. Isso a gente usa muito na matemática, não necessariamente em programação, mas na matemática a gente usa muito isso e a gente vai entender um pouquinho mais sobre, tá? Aqui um exemplo, ou exemplos de algoritmo, por exemplo, vamos lá, vejamos... Qual seria o algoritmo usado para trocar um pneu? Tá? Então veja qualquer tarefa que a gente possa executar e estabelecer uma sequência de regras ou de ações, eu tenho um algoritmo, então veja que elas estão numeradas, então está sequencial e elas estão bem claras. Número 1, um, pegar o macaco e o step no porta-malas do carro. Segundo, levantar o carro usando o macaco. Terceiro, retirar o pneu furado quarto colocar o step em seu lugar, quinto abaixar o carro e por fim guardar o macaco e o pneu furado e avalinho um fato uma coisa que é bem importante eu não posso começar com a tarefa retirar o pneu furado e depois ir lá pegar o macaco e levantar o carro no macaco eu tenho que uma tarefa só pode ser executada após a outra, então se eu inverter isso, pode dar problema, a minha tarefa não vai ser executada, ela pode ser executada de forma errada, certo? Então aí uma característica bem simples. Então os passos devem ser detalhados até que o algoritmo represente completamente a situação que desejamos modelar. Então eu posso inclusive detalhar um pouquinho melhor, olha só o item 2, levantar o carro usando macaco. Eu posso ainda detalhar melhor colocando, então tem 2.1, colocar o macaco sob o carro próximo ao pneu a trocar, porque conforme o lugar que eu for colocar o macaco, talvez não vá levantar o pneu correto. Então veja quanto mais especificado e a prova de erros, melhor para quem for executar ou fazer a leitura do código. Depois girar a manivela do macaco até que, os, que o pneu se eleve no chão. Então veja, não basta apenas colocar o macaco. Quanto mais detalhado, melhor. Próximo tópico: Português estruturado. Então, uh, é fundamental quando a gente escreve um código, uma sequência, um algoritmo. Não necessariamente eu vou fazer a leitura. Muitas vezes será, ou geralmente será, um programa que vai fazer a interpretação. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados na hora de escrever o código, uma série de regras. Primeiro, não é um algoritmo não pode ser um, um textão, tá? Uma redação, nem nada. Então é uma sequência. Ele tem que obedecer sequência. Tem algumas nomenclaturas padrão, padrões que se, se usam. E quando a gente for especificamente para um programa que a gente vai trabalhar, e no nosso caso o Sailab, eu tenho que entender qual é a linguagem que ele fala para eu poder traduzir de forma correta. Tá? Veja que eu tenho uma uma estrutura mais organizada, veja que eu tenho início e um fim do código, lembrando que o código é finito, então início e fim da sequência, então vamos lá, procurar o número da UFSC no catálogo telefônico, ah, esse aqui é um código que a tarefa é fazer uma ligação ou consulta, vamos ler aqui, explica a pessoa como marcar um horário para uma consulta a um professor da UFSC. Tá? Vamos lá, procurar primeiro o número da UFSC no catálogo telefônico. E aí aqui tem alguns destaque, eu vou entrar mais em questão dessas, dessas expressões aqui mais para frente, tá? Se o número da UFC não for encontrado, então escreva uma carta. Se não, ou seja, o número foi encontrado, enquanto não conseguir falar com a UFSC, UFSC, repita. Eu vou repetir uma série de comandos. Tire o fone do gancho, diz que o número da UFSC... Enquanto o número UFSC estiver ocupado, repita, coloque o fone do gancho, tire o fone do gancho, disque o número novamente. Se alguém atende, então pergunte se é da UFSC. Se é da UFSC, então marque a entrevista. Se não, desculpe-se pelo engano. E volta lá para o início, vai ter que tentar procurar de novo ou até enviar a carta. Esse aqui é um, é um exemplo bem complexo, tem várias estruturas aqui a gente vai entrar em uh, entrar em detalhes mais para frente então, estruturas clássicas de controle então todo código que a gente vai pensar em escrever ela tem uma estrutura clássica para facilitar o entendimento quem vai interpretar eu vou comentar alguns deles primeiro uma estrutura sequencial puramente sequencial aquela do pneu ela é bem sequencial não tem avaliação nada eu vou Faço tal coisa, faço o segundo, faço o terceiro, faço o quarto, até chegar lá e trocar o pneu. Aqui foi pegado, pego desse código aqui um trechinho que é uma estrutura sequencial. Recoloque o fone do gancho, tire o fone do gancho e disque o número da UFSC. Veja que eu não posso discar o um número antes de recolocar o fone do gancho ou tirar ele do gancho. Então é uma estrutura sequencial. Próxima questão... Teste de condições, isso é muito utilizado quando a gente quer fazer uma, uma estrutura de um código. O que é essa teste de condição? É o nosso famoso se, tá? o se então e se então, se não. Eu faço uma verificação, testo e executo uma tarefa se verdadeiro, se não, executo outra. Tá? Algum exemplo? Uh, aqui... Lá no, no nosso código exemplo diz assim, se alguém atende, então faça tal coisa, pergunte se é da UFSC, tá? Se não, não atender, vai tentar ligar de novo, enfim. Ela normalmente tem essa a estrutura, se, a expressão se, em inglês é utilizado if, tá? Eu comando if, em praticamente todos os compiladores vai, a gente vai usar o if e não se, mas escrevendo no bom português, se... A condição que vai ser testada, no caso aqui se alguém atendeu o telefone? Se verdadeiro, então ação, tá? Se falso, aí entra o senão, que é aqui embaixo. Se condição, então ação 1, senão, não um, executa uma ação 2. Veja que eu tenho duas opções para o C, né? Fazer o C então, executa, senão não faz nada, ou eu posso ter duas opções. Por exemplo, se está chovendo, leva guarda-chuva. Se não, não leva. Deixa em casa o guarda-chuva, enfim. Okay? Então, é esse tipo de... Quando eu tenho duas escolhas, eu posso utilizar ele, tá? Nada mais a comentar aqui. A repetição, então, os laços de repetição. Também outra estrutura muito utilizada. A gente pode usar... Uh, ou repita tal coisa até... Ou, enquanto acontecer tal coisa, faça. São duas formas diferentes de se escrever ou de se estruturar aqui. Primeiro, posso dizer, repita aí as ações todas até aí a condição que eu posso estabelecer. Posso ir somando um número, um determinado valor, aí a condição de parada até que esse número chegue a 100, por exemplo. Então eu vou adicionando, tudo mais, chegou a 100, para de executar, executar a ação. Aqui um exemplo, né? repita, multiplica um número por ele mesmo, incrementa a contagem de uma unidade. E aí, até quando? Até a contagem seja igual a 6, ou seja, ele vai fazer isso seis vezes. E aí a outra forma é, enquanto condição a ser verificada, faça tais ações, ou uma ação, ou quantas eu quiser. Ou seja, enquanto... Uh, um número for menor que tanto Faça tal ação Eu vou fazendo operações Multiplicando a hora que ele não for uh, Mais menor Para e fim tá? uh, Vamos lá Seguindo. Então são algumas estruturas Que a gente vai utilizar bastante E aí como escrever tá? Então aqui eu entro no pseudocódigo Tá? O pseudocódigo é muito utilizado, ele é uma transição entre aquela linguagem escrita das ações e o código que eu quero colocar, alimentar o meu compilador. No nosso caso, o Scilab. Tá? Eu tenho que, é fundamental entender qual é a linguagem que o Scilab faz, uh, entende, mas até para quando eu for estruturar um programa, principalmente se eu vou escrever à mão, digitar no computador, antes de digitar no Scilab, a gente pode programar direto no SciLab, mas eu posso fazer antes, mas é importante conhecer qual é a linguagem dele e já fazer uma transição, procurar usar estruturas que ele reconheça, tá? Vamos lá, primeiro, estruturas de dados. Como é que, o que são estruturas de dados? Uma, um programa, ele trabalha com informações, sempre, tá? Ele sempre vai manipular informações. Essas informações podem ter vários tipos Ela pode ser então, um destaque aqui, um número inteiro tá? Pode ser um número real, aí entra os números com vírgula E escritos, na forma, e aí quantas casas decimais forem necessárias Pode ser um caractere ou caracteres E aí eu posso colocar, ele pode manipular também palavras tá? Eu posso armazenar palavras E por fim, o, o, o dado lógico O que é o dado lógico? verdadeiro ou falso, como por exemplo ali aquela avaliação que tu faz do C, se um número é igual a tanto, falso ou verdadeiro, ah, falso, então faz tal coisa, então são as quatro estruturas principais de dados que a gente vai trabalhar, temos variáveis, variáveis a gente está muito acostumado na matemática e atribui números, mas invariáveis variáveis são é uma palavra ou letras que eu posso então atribuir outras palavras ou outras qualquer informações, números reais inteiros ao qualquer um desses dados que a gente comentou antes, tá? inclusive valores lógicos dentro da variável. Constantes, tá? existem algumas nomenclaturas que a gente usa que representam constantes, aí são valores que não vão alterar, não vão mudar, independente da estrutura toda do código e operações. Uh, e expressões, e aí aqui dentro a gente vai, essas operações, nós vamos subdividir em algumas outras. Por exemplo, nós temos operações aritméticas, que são muito utilizadas, no SciLab vamos utilizar bastante, qualquer equação que nós vamos estruturar, nós vamos utilizar operações aritméticas, tá? Soma, subtração, produto, aqui o módulo do número, o resto da divisão, e aí tem a nomenclatura utilizada. Cálculo do seno, cosseno, tangente. Enfim, essas são todas as operações aritméticas. Depois os operadores relacionais, que é o maior, menor, igual, diferente, maior, menor ou igual, ou maior ou igual. Então esses ah. operadores vão ser muito utilizados para fazer testes, verificações ou para estabelecer uma condição. E aí os operadores lógicos, tá? O não. Negação, uh, o E ou o Ou. Tá? Se tal coisa E, se X maior que 5E, X menor que 10, ou seja, as duas condições têm que ser verdadeiras para que seja verdadeira, as duas coisas têm que acontecer no E. O ou já é diferente. X, ou X é maior que 5 ou X é menor que 10. Então se ele der X menor que 10, já vai resultar verdadeira essa. Essa operação lógica, certo? Aí vamos para mais um elemento que é a entrada e saída, tá? Toda a estrutura, todo programa ou a imensa maioria vai ter provavelmente entrada de dados e saída de dados. O que, que é isso? A entrada de dados é todas aquelas informações que nós alimentamos o programa para que ele faça suas operações, suas conclusões, enfim. Então, no momento que eu digito dados, toda vez que eu alimento o programa com alguma informação, isso são entradas. Então, quando eu estou respondendo um formulário lá e tenho que colocar o meu nome, exemplo, que eu vou colocar um caractere, isso é uma entrada. Ou altura e peso é um número real, eu vou. Isso tudo são entradas. Idade, idade. E aí, tudo isso são entradas de dados. E as saídas de dados, por, por exemplo, depois que o computador trabalha essas informações e ele vai mostrar na minha tela o resultado de uma operação. Isso vai ser a saída de dados, tá? Ou mostrar os nomes das pessoas que eu filtrar ali. Saída de dados. E aí, por fim, para a gente ir concluindo aqui, as estruturas de fluxograma. Os fluxogramas, eles substituem, inclusive, o pseudocódigo, tá? É uma outra forma de a gente estruturar uma sequência, um algoritmo. Então, aqui eu tenho um exemplo, alguns exemplos, né, a gente pode usar uh, esses, essas simbologias, né, o processamento, decisão, entrada, saída e aí início ou fim do programa, né, e aí eu posso estruturar aqui, por exemplo, uh, começo com o início do código, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, e aí é os a entrada né, eu digitei alguns dados, depois o processamento, o que que faz com essas notas? Calcula a média, tá? soma tudo, divide por quatro, que são quatro informações, é o processamento, a decisão, ah, a média é menor que 6? Sim, verdadeiro, então é provado. com nota e aí o valor da média, ou não, a média não é menor que 6, então está aprovado, depois fim do código veja eu já estruturei um código com essas essas esses elementos aqui tá e é uma possibilidade depois na sequência do vídeo tem alguns exercícios aqui eu não vou querer que vocês façam todos eu vou separar algum deles e eu também vou fazer alguns exemplos destes se referindo a essa a isso que eu conversei com vocês a essas noções tá bom então Obrigado por ter acompanhado até aqui e até mais.